Assim calculamos a raiz quadrada da hipotenusa, que vale 220 Hz. Sendo assim, descobrimos quantas vezes nós respiramos quando estamos bravos ou afegantes. Uhum. Lembrando que a soma dos catetos não altera o produto. Oi! Tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do canal do Lacelline. E hoje, galera, eu estou trazendo mais um vlog aqui para vocês galera, mas antes de começar, assiste o vídeo até o final e dá like. Ah galera, eu esqueci de falar que a gente mudou o estilo do canal. Agora tá tudo cômico e tipo gibizinho, então, esse aqui é meu banner, essa aqui é minha cartoon, minha cartoon não, meu perfil e... Ah não, não tem mais nada Então, essa é a intro cômica também, então bota a intro. Então galera, o assunto do vlog de hoje é aulas chatas! Exatamente! A coisa que todo mundo teme na vida! Uma coisa que não é legal, ninguém gosta disso! Sabe aquela aula que o professor ele chega e fala bem, conversa com a turma, brinca, é simpático, é legal, que a aula dele tem uma hora e passem assim, 10 minutos rapidinho assim pra você, e 10 minutos ultra divertidos pra você, às vezes nem tão divertidos, mas que você sabe, que dá pra você prestar atenção, cara. Então, sabe aquele professor chato que ele entra na sala de aula, todo mundo vai pro fundão pra poder zoar, que a, que a pessoa migra pra trás? não meu colégio é assim, a pessoa vai. Chegou o professor chato, quando mundo migrando pra trás pra poder zoar, porque a aula dele é chata pra caraca. Então, a aula dele começa 2h15, você assiste a aula dele por uma hora inteira, quando você olha no seu celular, que passa essa hora inteira, quando você olha no seu celular, 2h20. É, galera. Mano, é horrível. Tinha que ter uma máquina de Global Matrix pra botar o conhecimento na sua cabecinha. Pegar Einstein, Einstein, o corpo de Einstein, pegar o osso dele, tirar a genética dele pra, pra botar o conhecimento na, na cabeça das pessoinhas Cara, é muito mais fácil do que você ficar uma hora assistindo uma aula chata pra aprender só uma matéria ou às vezes nem para aprender a matéria para fazer o DB então galera não é muito melhor pô vamos, vamos investir nisso aí cientista vamos investir nisso ciência por favor por favor um pedido meu do coração cara Eu não consigo se organizar Mano, o pior é quando você tá dormindo na aula e chega o um professor e faz uma pergunta. Então, sangue venoso, sai do outro direito, volta pro ventrículo esquerdo. Onde é o outro, Aleph? Não sei. E o pior é quando ele fala com toda a maldade do mundo, querendo atormentar a sua mente para o resto do trimestre ou do bimestre, sei lá. Vou me lembrar disso na correção da sua prova. E pior ainda é quando você é o palhaço da sala e o professor não aguenta em indisciplina. Sabe porque a galinha atravessou a rua? Ah, por quê? Pergunta do poespiranga. <risos> Sim, <risos> Tô nem também porque tava rindo, mas mais nada. Huh? RE, RI, <risos> RO e Ninguém gosta desse professor. Ano passado fez a maior treta lá na escola porque estava no final do ano e tem essa professora super legal, animada, que brinca na turma. E aí todo mundo pegou o giz aqui né, e a aula dela, de escreveu coisas bonitas e tipo, linda, maravilhosa super legal, não sei o que, esse mesmo dia era o dia da aula do professor chato, então todo mundo queria deixar ele feliz, pra pensar pensar que a gente se importava com ele, que a gente achava ele legal, então todo mundo escreveu escreveu coisa lá, só que foi uma garota, ainda bem que foi uma garota que eu não gostava nem um pouco, que ela escreveu, chato pra caramba, Deu maior treta. O pior foi é que esse professor nem. O pior foi é que esse professor nem leu. Quem deu essa treta foi o restante da escola que falaram pra ele. Isso. Mas a gente fez toda essa homenagem. Aplaudiu quando ele, quando ele chegou. Mano, ele não leu merda nenhuma! Ele não leu nada e continuou a aula como se nada tivesse acontecido. Mais chato do que todas as outras. Ah, meu Deus. Tem gente que não merece ser homenage... uma homenageada, não. O... Homenageada, não. Poxa, cara. O professor. Ele... ele sabia que a gente odiava ele. Aí, de repente, a gente faz um... uma festona pra ele. Tudo legal. E ele pelo pra... pra... menos tinha que agradecer. Garota deve ter sido suspensa, sei lá. Eu, pelo menos eu não gostava dela Mas, galera, o professor pode ser chato pode ser legal Mas ele trabalha para fazer o seu futuro melhor Você tem que gostar dele Você tem que prestar atenção na aula dele Porque se você não crescer e ver seu amigo Tunin Que prestava atenção nas aulas, que era nerd Virar uma pessoa que ganha muito, muito em dinheiro Money, money, money, money, money Que ganha muito dinheiro, galera é, trabalhando no ambiente refrigerado E você que não estudou Vamos dar um exemplo Você não estudou Virar um cara que trabalha no sol quente Faz muito esforço físico E ganha um salário mínimo Entendeu? Então, se vocês gostaram do vídeo Deixa o like Ah, ali, ó oh, O Garcia, saiu um vídeo novo no canal do Garcia Olha lá, olha lá Se você não é inscrito, se inscreva e, se você é inscrito ou se você não é inscrito, ative as notificações do canal. Porque aí você vai receber por e-mail todas, todas as atualizações aqui do canal. Todos os vídeos que saem vão aparecer. Ah, glacial Gamer enviou um novo vídeo, entendeu? Então, por favor, é... deixem sugestões pro meu vídeo aí embaixo, por favor. Porque eu tô sem ideia. Então deixa várias sugestões, porque eu vou pegar quatro dessas... E vou fazer quatro vídeos. Entendeu? Então... Eu queria mandar um salve pro meu amigo Gaspar. Finalmente, que ele já tá me pedindo isso. Há quatro vídeos atrás. Então eu quero mandar um... Ai, que delícia, cara. Pro Gaspar. E... É só isso, galera. Valeu. Falou. E fui.